Vamos de sorteio, então, Dona Mari Verdão, vamos, porque vamos aqui saber. é assim. Ah, um abraço, pessoal do Bom Vizinho. Um abraço, toda a equipe. Muito obrigada por essa parceria. Gostei mesmo. O pessoal tá gostando bastante, Show viu? Show de bola. Vamos lá. Vamos saber quem que é o próximo Comprador ou a próxima processando... ganhadora. Comprador E a vizinha? Opa! Ana Caroline dos Santos. Ana Caroline ganhou aí, depois a gente vai conhecer ela e é a vizinha bairro? dela. Saber de Quem qual é bairro vizinho. que é. Pois é. Parabéns, pouco. Ana Caroline dos Santos. Você acaba de ganhar uma cesta da promoção Meu Bom Vizinho oferecimento Supermercado Bom Vizinho. Obrigada por participar e um beijo pra você.